Olá, bem-vinda aos dias da bricolagem da Le Merla Merlin. O meu nome é Marta Marques e hoje estou na companhia da Marta Barros da Texmb para aprendermos a trabalhar os nós do macramé e personalizarmos um candeeiro. É, em si, Marta, é assim Marta, bem-vinda. Obrigada desde já pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e vamos então um, fazer este projeto que uh, se pretende que seja uma personalização de objetos comuns que temos normalmente em casa e para lhes dar um ar mais agradável, para fazer uma decoração mais cozy, portanto, normalmente quando temos os nossos candeeiros em casa, um, a ideia é que Pronto, o fio fica assim, não é? Fica, é o fio elétrico... Fica um muito... fio exposto. Exatamente, um fio exposto que estamos, que estamos uh, habituados a ver. E a nossa ideia hoje é transformá-lo numa peça como esta, ou seja, fazer um trabalho à volta do fio elétrico e depois até, dependendo do abajur que queiram utilizar, podem fazer um pormenor para fazer, fazer um apontamento e uma coisa ficar um bocadinho mais trabalhada. Oh, Marta, e o que é que é o macramé? Olha, O macramé é uma técnica completamente manual, ou seja, não implica o uso de nenhum tipo de maquinaria. Portanto, é, uma, é um trabalho que se faz utilizando apenas a destreza das mãos e é uma técnica que consiste em entrelaçar nós para criar determinados padrões decorativos. É preciso ter um bocadinho de imaginação e, com a experiência, ir adequando as potencialidades da técnica àquilo que nós queremos fazer, tendo o material certo, podemos fazer aquilo que imaginamos. Oh Marta, e qual é que é o material mais adequado para nós realizarmos este tipo de projetos? Essa é uma boa pergunta porque o macramé é uma técnica que ao fazer os padrões decorativos convém que se use uma, uma corda que não tenha elasticidade. Nós estamos aqui a usar uma corda de 5 milímetros uh, disponível na Le Merlin. Há vários tipos de espessuras, ou seja, isso depois tem que ver com o volume que tu queres dar ao teu trabalho. Se for uma grande tapeçaria, o objetivo é fazeres com uma corda que tenha um, um diâmetro maior para... Uh, ficar mais robusto, para ficar, portanto, exatamente. depende sempre da peça final que nós pretendemos. Exatamente, esta aqui acho que é a corda mais comum que, que se encontra para fazer, para fazer macramé, mas temos outras espessuras como por exemplo estas que temos aqui, esta aqui já será uma de dois, esta aqui será uma de três e esta aqui então é o que nós estamos a usar. E depois e, conseguimos de várias cores também. Exatamente, é interessante porque também já há uns, uns, uns kits preparados para depois que as pessoas que querem atribuir cor às suas peças poderem fazer determinados apontamentos. O mais importante é que seja uma corda que não tenha elasticidade, que é precisamente para o padrão ficar homogéneo, porque quando ela tem elasticidade o que acontece é que há uns nós que vão ficar mais apertados que os outros e depois uh, torna-se difícil que o padrão fique todo com, com a mesma tensão. Marta, então e o que é que nós precisamos para começar a fazer o nosso projeto? Então, para fazer este projeto vamos precisar de uma extensão elétrica e também do nosso material principal que é a corda de algodão. Neste caso, para este nó que nós vamos fazer, que é este que nós vemos aqui, que é o nó em espiral, que se queremos que o candeeiro tenha um metro de altura, então vamos precisar de uma corda com um comprimento de 6 metros. Isto para quê? Para quando estivermos a dar o nó, não nos falta a corda. Ou Eu seja, já tenho... precisamos sempre de seis vezes mais daquilo que tem do tamanho da nossa peça? Para este tipo de nó, sim. Okay. Se fizeres um trabalho todo com este tipo de nó. Isto é uma proporção que é... Uh, mais não ou menos. É, exatamente. Não é sempre igual. Ou seja, a minha sugestão é cortem sempre um, um bocadinho mais para nunca vos faltar, mais vale sempre ter a mais do, do que, que a menos. Faltar. E então, agora vou-te pedir que chegues o nosso charriot. Muito bem. Que, que vai ser um elemento fundamental aqui para fazer este trabalho. Posso este tirar isto aqui, Marta? Podes tirar, só a favor. Isto foi uma, um charriot que a Le Roi Merlin, gentilmente, fez para que nós pudéssemos mostrar o trabalho. Ou seja, convém sempre, quando estão a fazer macramê, a, segurar a peça de alguma maneira para que ela fique em tensão para, que, para conseguirmos trabalhar na vertical. Isto pode ser, tu podes utilizar também um charreau daqueles que são comumente vistos para a roupa, etc. bem é okay. não ficar a um nível muito acima dos olhos, que é, que é porque depois é desconfortável começar trabalhar. a de ver os braços. Exatamente. Ah. Portanto, para começar, o que é que fazemos? Unimos, um, encontramos as pontas do nosso, da, da nossa corda e vamos achar o meio, a divisão, Uh, que é para a posicionar ali no fio elétrico. Portanto, a nossa, o nosso meio vai ser aqui e eu agora vou segurar aqui no meio e colocar a corda por trás do fio elétrico. Ou seja, eu vou fazer o trabalho de macramé à volta do fio elétrico e, portanto, para começar ele fica atrás, começo com a mão esquerda é uma maneira, uma maneira das pessoas um, saberem sempre para que lado é que vão, o melhor é começarem a trabalhar da esquerda para a direita, porque é como lemos, é como descrevemos e, portanto, o nosso cérebro normalmente uma, é uma ajuda. Pronto, então eu vou começar com a corda aqui do lado esquerdo, okay. posiciono essa mão direita aqui um, ao, ao centro e depois com esta corda eu venho e posiciono em cima do fio elétrico. Com a corda do lado direito vou passar por cima e sair do outro lado. E aqui, repararam que eu troquei as mãos. Porquê? Porque eu vou precisar desta mão esquerda para passar toda a quantidade de corda para este lado. Ela agora é muita corda, porque nós ainda estamos no início do trabalho, mas à medida que o trabalho vai avançando... Ficamos com menos corda. Ficamos com menos corda, não é? Tem lógica. Pode ser uma dificuldade termos muita corda? Pode ser, sim, mas depois com o hábito vais conseguindo... Okay. O que é que é preciso agora? Ajustar. Ajustar é só puxar dos dois lados e criar aqui alguma tensão para que a corda fique juntinho aqui ao cone que vai ser hum, vai, estar junto, ao vai teto. estar junto ao teto. Obrigada. Então agora vamos começar exatamente da mesma maneira. Este, o efeito torcido é um efeito que nós conseguimos sempre trabalhando uh, no mesmo sentido, ou seja, vamos começar sempre pela esquerda, da esquerda para a direita, ou seja, eu vou pegar aqui outra vez na corda do lado esquerdo vou posicionar aqui em cima do fio elétrico e com a corda do lado direito eu vou passar por cima do lado esquerdo, por trás do fio elétrico e sair deste lado. O que é que é fundamental? Trocar a mão e puxar com a mão esquerda este lado do, do fio. E o processo é sempre o mesmo? O processo é sempre o mesmo. É sempre preciso ir ajustando, uh, junta-se o trabalho e cria-se um bocadinho de tensão. Portanto, novamente uma laçada aqui com a mão esquerda, com a corda do lado direito eu vou passar por cima e por trás do fio elétrico, troco a mão porque esta mão vai ser fundamental para puxar. Puxando, aqui no ajuste convém manter a mesma tensão dos dois lados e vou ajustando até ela ficar aqui em cima. Marta, e quando estamos a, a fazer projetos com o macramé, é um trabalho que é fácil de, ir, de vermos rapidamente o nosso projeto crescer ou vai demorando? Por acaso essa pergunta é curiosa, porque na minha opinião sim, o macramé é uma técnica que consegue ver resultados rápidos. E então isso traz algum entusiasmo para as pessoas que estão a começar. Porquê? Porque conseguem logo ir vendo algum resultado do seu trabalho. Aqui já conseguimos ver um bocadinho torcido, mas eu agora acho que seria melhor eu passar para o outro lado, okay. com licença, porque assim vou mostrar exatamente como as pessoas vão fazer lá nas suas casas. Ok, então, estando nesta posição, uh, Marta, se calhar se não te importares, podes, por favor, Para ficar com mais espaço. Exatamente. Eu vou chegar o charriot um bocadinho mais para a frente para não estar com os braços tão esticados e vamos então recapitular a técnica de fazer o nó em espiral. Há uns momentos atrás eu estava do outro lado, vocês estavam de frente para mim e agora vão perceber exatamente uh, quando eu me refiro à esquerda e à direita vai coincidir com o trabalho que vocês vão ter que fazer. Ou seja, recapitulando, vamos começar com a corda da esquerda posicioná-la em cima do fio elétrico e com a corda da direita vamos por cima da corda da esquerda, por trás do fio elétrico, trocar as mãos e com a mão esquerda passar o restante fio para este lado. Ajustamos, dando sempre aquela atenção que eu já referi, vamos lá outra vez, com a mão esquerda em cima do fio elétrico, com a mão direita passa por cima da corda da esquerda e por trás do fio. Trocamos a mão e deste lado vamos ajustar. Há uma coisa que alerto para que tenham em consideração, que é exatamente esta parte da tensão, porque se estivermos a trabalhar sempre aqui para este lado, depois convém ajustar. E ajustar trata-se só de dar um bocadinho mais de torção no cabo para fazer aquele efeito. Vamos continuar sempre do lado esquerdo. Marta, depois quando fazes esse aperto, é preciso apertar muito? Isto tem que ver com, com o efeito que a pessoa quer dar. Se ficar um efeito muito laço, uh, é capaz de não ficar tão fechadinho. E, portanto, o que é importante é uma pessoa dar sempre o mesmo aperto. Que é para ficar um padrão homogéneo. Pronto, agora imaginem que nós vinhamos sempre por aqui abaixo a fazer o nosso nó torcido. Já se começa a ver aí qualquer coisa. Já se começa aqui a ver um efeito. Eu agora vou passar para o outro lado, porque vamos mostrar... Como é que se finaliza o nosso candeeiro? Podes retirar o chá Riosso, faz favor, Marta, e passar-me então aquele que nós já temos quase concluído. Que é este, certo? Que é este. Como vocês podem ver, este já está quase feito. Este nó que deste aqui foi por alguma razão ou é apenas para facilitar um bocadinho? Não, este nó até, ou seja, se tiverem uma extensão elétrica que é um bocadinho mais alta do que vocês necessitam, isto até pode ser uma maneira de fazer um apontamento de decoração. Okay. Tu até podes pôr o nó até um bocadinho mais aberto porque ele depois prende. Ou seja, eu agora dei o nosso só para o cabo não ficar muito comprido e não ocupar muito espaço aqui em cima da mesa. Marta, estamos quase a acabar. Isto são boas notícias. Antes de finalizarmos, se calhar eu ia te deixar aqui um desafio, já que tiveste aqui tanto Ai, tempo... Ai, meu Deus! Já que tiveste aqui tanto tempo nesta aula de macramé só a olhar. Então agora vais ser tu quem vai fazer aqui dois ou três Então agora vamos ver se foste boa professora. No... Vamos lá. Primeiro separar então, as cordas. da esquerda para a direita sempre, não é? Exatamente. Posicionar a corda da esquerda em cima do fio elétrico. Certo. Exatamente. Com a corda do lado direito vais passar por cima e sair do outro lado. E trocas as mãos. Trocas as mãos e ajustas. Exatamente. Ok, aqui não precisa apertar muito, aqui basta não preciso, ajustar. Exatamente, ajustar, criar a mesma tensão, eu diria talvez um bocadinho mais, exatamente, está perfeito assim, okay. vamos lá outra vez. E posso fazer outro, e o processo é sempre, sempre o Sempre assim. Sim, este nó é, um nó é um nó que é bom para começar a, para começar a fazer macrame e alguns trabalhos, porque é um nó que é sempre, funciona sempre ao mesmo lado e, portanto, uh, é fácil de aprender. Já Marta, estás a fazer com uma grande velocidade! Faz. Uau! Que grande aluna que eu arranjei Bem, aqui. Bem, eu a dizer que isto é muito fácil. Pelo menos aqui com a ajuda da Marta. Olha, já estamos mesmo a terminar. Agora já como estás é mesmo? Que Podes fazer mais um posso ainda. Fazer mais um? Exatamente. Nós chegamos aqui a um ponto do trabalho em que já estamos em cima do travão. Eu aconselho a que façam o um macramé também por cima do, do travão, porque como uma questão fica estética mais fica mais bonito, não vamos deixar o travão uh, à, à vista. Portanto, vamos dar aqui mais um ou dois e já estamos praticamente a acabar o nosso trabalho. Ajustamos, ajustamos e vemos se ele está todo com o mesmo feitiço. Feitio. Se a espiral está direitinha e como é que é uma maneira agora de terminar este trabalho? Vamos dar um nó de cada lado. É um nó comum, isto não é, não é um nó que tenha nenhuma sabedoria, é um nó que nós utilizamos no nosso dia a dia. Portanto, damos um nó aqui deste lado e damos outro nó aqui deste lado. E aqui temos a nossa extensão um, de candeeira em macramé. Depois, como podem ver, fica um trabalho bem mais engraçado do que com um fio elétrico. Depois é uma questão de podermos adicionar a nossa extensão elétrica ao abajur. Vou só colocar aqui a extensão e o nosso trabalho está praticamente concluído. Podemos manter o nó, se quisermos uma extensão mais curta, podemos retirar o nó. Chamo só a atenção que aqui fizemos um promenor com a corda também à volta. Isto depois vai depender dos abajuros que escolhemos, claro. não é? Até há uns que têm, que são só a estrutura com o arame, não é? Pronto. E isso não aqui nada... até foi muito simples, foi muito rápido. Exatamente. Basicamente foi encaixar a corda nos furinhos que estavam por baixo do abajur. Sim, eu até posso exemplificar. Como é que nós poderíamos começar a fazer esta personalização? E depois é uma questão de ter ideias. Poderias pôr umas franjas, poderias fazer várias coisas. Portanto, começar com uma ponta e vou inserir a ponta aqui dentro. Como é que vou rematar? Vou dar um nó comum, como já fiz. E neste momento ajustar para ela não sair. Com a ajuda da tesoura. Cortar aqui. E depois é uma questão de, com a outra ir ponta, ir encaixando num e sai no outro. E passo a passo vamos conseguindo uma personalização do nosso abajur. No final, vamos inserir a corda na, no mesmo triângulo para que, com o nó na ponta, ele fique preso. Muito bem. Marta, obrigada por teres vindo. Obrigada por todas as tuas dicas. Acho que é muito útil e, e é uma técnica que parece muito fácil de fazer, pelo menos neste nó que nos ensinaste aqui. Portanto, obrigada. Obrigada, pela oportunidade. Da minha parte é tudo, já sabe que todos os produtos que utilizámos uh, durante este vídeo podem encontrar nas nossas lojas Le Joie Merlin ou no nosso site em www.leroimerlin.pt E até à próxima!